Bem-vindos ao Bulldog Nerd! Vamos conferir agora os games mais aguardados para o mês de maio, então fica ligado aí! Bom, galera, e antes de qualquer coisa, já se inscreve aí no canal e clica no sininho para não perder nenhum conteúdo aqui do Bulldog Nerd, né? Galera, a gente preparou então uma lista aqui dos games que a gente mais tá aguardando que vão ser lançados agora no mês de maio, começando já pelo game Resident Evil Village, que vai sair no dia 7 de maio, para Playstation 4 e 5, Xbox One e Series e PC. Bom, e a gente já teve a oportunidade de testar algumas demos aqui no canal e pelo que deu para ver, até agora a ambientação tá muito boa, viu? Em termos de história, o game, se passa alguns anos depois do que rolou no Resident Evil 7, então aqui a gente vê o Ethan e a Mia tentando fugir daquele horror que eles viveram, mas vão acabar num pesadelo horrível de novo né? o game ele se passa num vilarejo europeu sinistro e quem quiser conferir a história vai ter gameplay completa em live aqui no canal, aí no dia 10 de maio vai lançar aqui o game Hoot Outlaws and Legends para Playstation 4 e 5, Xbox One e Series e PC. E esse é um game multiplayer que mistura ali alguns elementos de fantasia medieval e ele é baseado nas histórias do Robin Hood. Aqui a gente tem uma mistura de PvE e de PvP porque são dois grupos de jogadores que precisam competir para roubar as riquezas dos governantes corruptos aqui do lugar. A gente precisa passar pelos guardas para pegar o tesouro e ao mesmo tempo disputar com outro grupo que tem o mesmo objetivo. Pelo que deu para ver, o game ele parece bem promissor porque os personagens eles têm habilidades diferentes e o jogo ele tem um sistema de progressão que eu achei bem interessante aí no dia 13 de maio tem o lançamento do Assassin's Creed Valhalla Ira dos Druidas que vai sair para Playstation 4 e 5 Xbox One e Series PC e Google Stadia. então finalmente a gente vai poder conferir agora a primeira DLC do Valhalla depois de a Ubisoft ter adiado esse lançamento alegando que eles precisavam de mais tempo para refinar o game aqui a gente vai explorar o interior da Irlanda e deter um culto chamado ali de os filhos de Nanu oh, Aqui está bem grande para esse lançamento, até porque Assassin's Creed é uma das nossas franquias favoritas, né? A Gabi mesma tá contando os dias para esse lançamento e, assim como no Game Base, ela vai trazer a gameplay completa dessa DLC aqui para o canal. Aí no dia 14 de maio a gente tem Mass Effect Legendary Edition que vai sair para PlayStation 4 e 5, Xbox One e Series e PC. E essa é uma coletânea que inclui os três Mass Effects originais agora remasterizados, ou seja, os gráficos e as texturas foram retrabalhados e a sonorização ali também foi refinada o game ele vai rodar 120 fps no xbox series x e 60 fps no play 5 e a coletânea vai incluir também as dlcs relacionadas às campanhas de cada um dos games então eu acho que é uma boa oportunidade para jogar de novo esses games ou para a galera que nunca jogou uma boa chance de conhecer eles aí nesse dia vai sair também o subnautica below zero para playstation 4 e 5 xbox one e series Switch e pc e essa é a sequência de um game que a gente curtiu demais e tem jogado nas últimas semanas aqui no canal pelo que deu para ver agora a gente tem alguns desafios novos, como a temperatura extrema, que pode fazer o nosso personagem morrer por causa do frio. E o game também traz novas criaturas e aprofunda um pouco mais a história do Subnáutica, né? É, eu curto demais o clima de mistério do game, então eu tô curioso para jogar mais do Subnáutica e depois conferir o Below Zero. Aí no dia 21 de maio tem lançamento do Miitopia para Nintendo Switch. E esse é um RPG que foi lançado o Nintendo 3DS e aqui a gente controla nossos Mis numa aventura para derrotar o Dark Lord. Eu não cheguei a jogar o game na época do lançamento o Nintendo 3DS, mas agora eu tô pensando em dar uma testada nele, ainda mais que a Nintendo disponibilizou uma demo na eShop do Switch. O legal é que os mis aqui, eles podem ter classes diferentes, Mago, Guerreiro e por aí vai. Aí nesse dia tem o lançamento também do Rust, a versão de console para Playstation 4 e Xbox One. E esse é um game de sobrevivência que lembra um pouco o DayZ. Eu não cheguei a jogar esse game na versão de PC, mas eu tô pensando em testar agora que tá saindo essa versão de console, ainda mais porque eu curto esse estilo de game. Aqui a gente tem que sobreviver, usar que a gente coletou, e a gente tem que gerenciar também fome, sede, saúde e por aí vai, né? E além das ameaças de sobrevivência e de enfrentar ali animais selvagens, a gente também precisa cuidar de outros jogadores Que também estão buscando ali Sobreviver da mesma maneira que a gente Aí no dia 25 de maio a gente tem o lançamento de Biomutant que sai pra Playstation 4 Xbox One e PC E esse é um RPG de ação em um mundo aberto ali Que eu achei bem interessante, viu O game ele foi criado por desenvolvedores que trabalharam Por exemplo no Just Cause e no Mad Max E ele se passa aqui num universo pós-apocalíptico De fantasia Eu curti as gameplays que foram divulgadas até agora Deu pra ver bastante do combate A variedade de itens e o sistema de crafting por exemplo, né? Sem contar o visual do game que tá bem bonito, então provavelmente é um game que a gente vai querer trazer aqui pro canal E aí galera, o que, que vocês acharam dessa lista de games mais aguardados agora pra maio que a gente separou aqui pra vocês? Comentem aqui embaixo pra gente saber quais games que vocês mais estão esperando e até a próxima!